Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Hey, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Carrara Gamer, tá? Hoje a gente vai continuar trazendo nossa série de God of War, tá? God of War 4, remasterizado pro Play 5, tá? 60 você FPS, é 4K. E continuando, a gente parou da última vez... Vamos lá, a gente deixou o Atreus aqui, né? O Atreus tinha ficado meio doente. Se você não viu o último vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui no lado direito, tá? Então vamos continuar e vamos retornar à casa do Kratos pra ver que você tá bem, irmão? Farei o que acontece, deixe. Pegar o barco da Freira. A freira deixou, né? Isso daí é o sinal de Thor. O bastante pensativo, né? Até porque o Atreus ficou daquele jeito pelo sangue de Deus dele, né? Que corre em suas veias, né? Se você não viu o último episódio, ele acabou soltando a folha de espartano. Atena que jogou Gold of War 3 conhece bem ela não só 3 né como 1 um e o 2 também Atena O tempo virando assim lembra muito do Gryfford 3, né? Quando o Gryfford começa a matar os deuses e o tempo começa a virar um colapso total, né? E no episódio aqui a gente acabou matando o filho de Thor, né? Um dos, né? Um dos filhos de Thor. aqui Pegar o um machado aqui Mas aqui não funciona com o machado Mas agora que eu lembrei Guarda o machado com ele é só na porrada agora Dá um chute vida aqui proteger protege é que ele já funciona um machado né o interessante do Mirner nesse jogo é que ele ajuda bastante defende ataca defende de novo dá um chute erraram escosta também chute nesse por trás Mente, eu só peguei essa esse sangue aqui essa vida então pra cá que a gente tem que ir né na casa dele abrir a porta aqui Senhoras e senhores, as lâminas dos caos. É muito nostálgico poder voltar a jogar com essas lâminas, né? Pra quem jogou o God of War 1, 2, 3, o Asation, os modelos do PSP. É muito nostálgico poder usar elas novamente. Você não pode se esconder, Espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor. Marido. Pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro. Bora lá Os mesmos ataques né Muito nostálgica com essas lâminas Olha, yeah. nossa eu lembro desses ataques O combo mais usado no todo do of é esse aqui. A diferença é que lá a gente usava quadrado pra atacar, né? Toma cuidado! Lá atrás de você! atrás de você! Tá! Nossa, acabaram todos, né? Vão ser bem úteis em Ramai. Eu acho que vi uma porta pro reino entre os reis ali, bem no seu jardim. Então aqui a gente pega a lâmina E aqui a gente okay. pega o um machado então A gente tem que vir pra cá o portal Será que a gente tem que ir? Acho que é aqui né Porque como a gente vai... Atravessar os reinos, né? Então, eu acho que tem que ir por ali para Mar Frost. Bom, acho que você não estava falando comigo naquela hora. Quer desabafar sobre alguma coisa, cara? Posso garantir que eu sou um confidente insuperável. Bom, você sabe onde me encontrar. A propósito, eu já desconfiava que você fosse grego, Atena. Você se entregou com essa. O irmão sempre falando pra caramba, né? <risos> Ele não aguenta ficar quieto Porta aqui Que? Ei! Que cheiro de magia estrangeira! Minha santa vovozinha, o que é isso? Nunca vi coisa assim, deve ser herança de família Não, e nunca vai ser Olha, eu e meu irmão criamos o Mjolnir para o babacão. Eu entendo de qualidade. E isso, isso é especial. Ué, cadê o merdinha? Ele adoeceu. Não. O que houve? A Ezir? Não. A culpa é minha. E é meu dever consertar isso. Às vezes todo mundo tem deveres. Né? Ei, como eu posso ajudar? Sem fazer coisas. Quer que eu vá junto? Não. O seu trabalho aqui... já basta. Beleza. E aonde vai com tanta pressa? Ao reino dos mortos Vamos ver se a gente consegue Dar aqui um para aqui nas lâminas Eu vou ficar de olho em você Você da chama do caos Por isso eu acho que não tem muita coisa pra se fazer Então vamos lá Agora que Freya deu a você a runa de viagem para Helheim, o acesso deve ter desbloqueado na mesa Helheim Então vamos lá para ver Dona Heim, High, que Helheim a gente vai mesmo fazer isso. Pronto, chegamos tô o cristal, né? Eu fico de olho por aqui Vou aproveitar para dizer que isso que você vai fazer é uma loucura Nem eu disse e é esse frio Então espero que as lâminas funcionem A gente acha alguma coisa por aqui? Algum baú? Essa é a ponte de que Freia falou. Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam que para é atravessar ouro? até seu lar, a cidade de Helheim. A gente precisa de a relíquia de família. Ponte, quem cuida da entrada. É só seguir essa ponte, leva direto a ele. Sabe, eu nunca mais queria ver esse lugar de novo. <risos> bem mais fortes aqui do que na outra, no outro mundo, no outro reino, né. Tem pegar a ouro aqui. Aparentemente Puxa tem um baú. Vestido espartana, vamos ver o que, que é. Bom. Um. Então como que é que deve se fazer assim? Sim. Acho que é com ela na mão, né? É. Hum. Boa. É aqui Só os motivos porque fomos buscar essas lâminas. Atrás de você, cara já foram também Um pouquinho de saúde aqui Um baú aqui, ó Viu o baú Lá aqui Isso aqui parece que eles são tipo uma espécie de alma, né? Ah, tá tudo errado. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. E se estiver então é verdade. O está lotado. Sem as valquírias para uh. organizar, o réu ficou sobrecarregado. Subi aqui. Tem alguma coisa aqui. Que eu falei um baú. Pronto, pegamos o baú. Beitos é o cara que já conhece dois reinos do Mortos, né? Dois mundos diferentes. Infelizmente não tem nada. Também não tem nada. Trancado. E agora? Está fechado, né? Vamos ver se a gente acha algum caminho por aqui. Infelizmente tem. Embaixo não tem nada, Só tem um gelo ali, mais nada. Soldados inimigos, tá com o escudo agora. Eu não tô conseguindo chegar a nada. Ficou todo branco. Pronto, esse esses cuisco dele são mais chatinhos. Tem mais. Então vou deixar ele atacar, ó. Deixar eles pra ele atacar, eu defendo. Isso aí, ó. Acho que acabou, né? Aparentemente acabou. Abriu o baú aqui, pega a vida, queimar aqui. Quando matamos os salteadores perto da minha casa, vieram pra cá? Como voltaram tão rápido? O tempo não se move do mesmo jeito entre todos os reinos, principalmente no mundo espiritual. Como a luz de Alfheim. Na verdade, é o oposto. O Lago das Almas parece mais rápido que Alfheim. Mas real é bem mais lento que Midgard. Desculpe, sei que isso é confuso. Se vamos voltar para meu filho mais rápido, isso é bom. Ah, você entende rápido. que eu acho que a gente vai ter que queimar ali. Ó. Eu só dava nas costas, eu não tinha visto. Pronto, aqui já foi. Vou continuar a fazer o que eu tava fazendo aqui. Do outro lado tem mais, ó. Aqui, ó, falei. Pronto. Agora sim, vem aqui pegar o baú mais um. Quebrar o vaso aqui. Com lâmina na mão já. Que é um pequeno boss, né? <risos> Ah mas protege! Não quer proteger, Queus? Tá no crush, hein? Viei de um, sei que vai dar outro. Aqui já era! Ele foi também! Valhalla! Fica dentro de help! Ah não, Valhalla faz parte de Asgard Só os mortos dignos vão pra lá Guerreiros que morrem em combate glorioso Real é pra quem morre sem honra Criminosos Sim, e quem morre de doenças, acidentes, velhice O é desonroso Bom, nunca é tarde pra partir lutando, eu acho Aqui aparentemente é onde a gente estava Outro caminho ali, ó. Dá uma olhada. Ali, ó. A subida pode ser um jeito de sair se alcançar. Pronto, pegamos mais um pássaro. Aquele de coleção que são. Aqui não dá para pular hum. ali. Ó. Agora sim, a gente desce aqui e consegue subir ali. Ó. Eu vi que tem um baú ali. Agora a gente tem que ver como que faz para pegar ele. aqui. Matar o guardião da ponte vai ajudar os mortos a saírem de Midgard. Imagino que não, mas acho que isso não vai piorar as coisas também. É um obstáculo a menos para os vivos chegarem ao santuário interno de Helheim. Mas quem seria louco de ir até lá? Vamos subir aqui. Que acho que eu tô precisando de vida. Aqui, ó. Pega um pouquinho de vida. Ó, o baú, se eu não me engano, tá bem ali, ó. Será que se eu fizer isso... Que é o garoto que conseguia explodir aqui, né? Então, acho que eu vou precisar depois voltar aqui com o, o Atreus. Pra pegar esse baú Então vamos continuar vou Subir aqui A ponte dos condenados E o guardião está lá garantindo que os mortos Estejam mortos mesmo O que ele está segurando? Aquele totem contém uma fonte poderosa De energia mágica O próprio poder de Helheim Mas você só precisa do coração dele é que vamos embora. Como? Arranje em creca. você sabe fazer isso, né? Bora. Uma encrenca com o grandão aqui. Oxi, ele se teletransporta. Esse aqui vai ser difícil, hein? Ele não é igual aos outros, não. Olha isso. Acho que ficou alguns ataques somente dele. Minha vida já foi toda. Pela metade. na a sequência de ataque dele Então mais ou menos a combinação de ataque dele é essa Deixa eu só pegar um pouquinho mais de vida Agora ele vem tudo isso. Ah, é, de novo. Ele foi. Ah, ele sumiu e apareceu lá no fundo. Aqui não. Por enquanto não vai me pegar. Vou segurar aqui pegar um pouquinho de vida precaução. Aproveitar que ele tá nesses ataques mais fáceis de driblar, né? Me dá pegou? daí? Cheio. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Ele, ele deixou muito lento. Ataque padrão dele ativar. seja, nem feito aquele ataque. Chegamos na metade já agora É só ficar esperto É tão imprevisível agora Pegar mais vida Não perder sangue Isso De besteira porto dele um pouquinho de vida extra Caramba, cainho nessa pegar espero que aqui é ten tem, tem. Parece que ele multiplicou aquele trequinhos dele ali, ó Sumiu Apareceu de novo Apareceu ali, ó Hora de dar pra dar a finalização, hein, Quickers. Só acho. Cadê ele? Eita, ele apareceu bem, né, no fundo. Bora, acabou a carrasa dele aqui agora. Acabou. Isso foi difícil, hein? Acho que foi o mais difícil. Foi até mais difícil que o dragão que a gente matou episódios atrás. Coração dele aqui agora? O detalhe interessante é que a barba dele fica se mexendo aqui no Play 5, né? No Play 4 não tinha isso. Pegamos o coração dele. Peguei o coração, não preciso de mais nada. Só isso? Melhor sair logo daqui, né? <risos> Zeus. Zeus? Meu pai... Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Que lugar é aqui? Nunca pise lá, entendeu? Como ele está aqui, não é possível. É só uma ilusão. Hel tortura seus habitantes com o próprio passado. É melhor se concentrar em voltar para o seu filho. Pegamos aqui a chama do caos, né? Então com isso faz que a gente evolua a família do caos. Queimar aqui para abrir um baú. Vou chegar só mais perto aqui para conseguir dar uma olhada ali. Que é onde só os mortos podem passar, né? Olha os mortos indo. Parece uma grande águia ali, né? E ali foi onde a gente viu Zeus. Galera, então é com isso que a gente vai encerrar o nosso vídeo de hoje, tá? Com essa batalha que foi insana demais contra o guardião aqui da, da chama, tá? Se você gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, tá? Vamos ter sempre conteúdos diários, Tá? Sempre de qualidade, update, jogos em 4K, 60 FPS, tá? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que tenham gostado.